Bom dia, boa tarde, boa noite, dá pra ver aí, ó Chegando em Alvorada do Oeste Hoje estamos daquele jeito Bigodinho fininho, cabelinho na régua 27 anos, puta que pariu que eu não estou solteiro, hein? Valeu pros meninos que eu ia gravar hoje aqui em Alvorada A cabalgada entre aspas, né? só dá uma aí e já estou retornando para Espigão, vai lá para a área de lazer, que hoje tá os meninos lá fazendo manobra de moto. Venho sozinho, como sempre, que os outros motociclistas é são tudo meia roda, os caras não andam, tem moto para enfeite, está pra tirando fotinha na sala de casa. Nós estamos aí representando né? Mandar um abraço aí pro Timote Chamando ele pra ir pra Costa Barra com nós E eu nunca vim nesse lugar É a primeira vez que eu tô vendo Não sei na onde que o pessoal vai, não onde que para Eu acho que deve ser por aqui assim, ó uhum. Tem uma galera empinando aí A polícia também já fez presença eu Vou dar uma chegada lá na cidade E depois eu volto aqui Ambulância E a Alvarado é lugar de mulher bonita, hein? PRF já tá aí? Faz parte da BR, hein, né? Então a PRF está presente. Ou tá presente por causa de acidente? Eu acho que não. Ó, dar uma chegada lá na cidade, ó. Tá aí os caras de burro? Puta que pariu, polícia demais, o negócio vai estar tá bom, proteção total. É o que, que anima a render, né, né, cabalgada. Isso aqui é nosso carnaval. Pouca gente. Pensei que dava mais gente nisso. O pessoal tá ali no posto. As mulheres no banheiro cagando. O pessoal é o camarote da galera. Céu, tem polícia demais Ah, fechou logo agora? Puta que pariu Falta de sorte da porra Olha o som lá anda batendo forte, hein? Ah, mas tem razão, né? Olha o tamanho. Tá reclamando de quem, menino? Eu fui filmar, ué. Não, vai lá, vamos lá pra saída lá, pra chegada? É. Chegada lá, ué. Não, não, não, não. Oi? Vamos por aqui primeiro, depois Você que sabe, ué. Eu acho que o melhor tá ali no, no meio lá, né? Vai seguir esse ou nós está perdido? Acha ele, né? Mas acha uma porra. A velocidade que passa, filho. I'm not pegar uma rua alternativa aqui para nós passar nós estamos tá aqui no final da cavalgada agora vamos entrar vamos entrar ou oh, oh, entra aqui ó não sei não que sai vamos perguntar alguém aqui perguntar alguém não que nós sai Crazy, rapaz é. saímos na frente agora é só alegria galera de cavalo já tá chegando aqui vamos entrar mineiro Cheguei, cheguei, cheguei Aqui é a chegada da cavalgada onde que a galera faz o, os piseiros Vem ver que os meninos vão encostar aqui pra nós ver. Ei, vamos pra lá? o piseiro lá Bora pro piseiro lá É Vamos No, no, no, Vai ter sombra, pô. Eu tenho um abraço pra te dar. Quer que eu aí? Você buscar? Te não, te nada. não, tem, tem sombra? Que eu comida, Vai ser, Vai ser se foda, botar nós achar um lugar aqui. Amor, vamos fazer Sombra olha o churrasco dos caras, pô. Vamos embora. Encerrar o vídeo aqui agora. Estamos saindo da cavalgada. Eu, a Espigão os Menina Cacoal. Um abraço a todo mundo aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like. E até o próximo.